E a inteligência dos elementos químicos é uma inteligência cooperativa, eles, eles perceberam, é como se eles tivessem é, é, percebido que eles, eles por si só, eles, né, eles não, não estavam completos. E eles começam a se agrupar, ou entre eles mesmos, por exemplo, o gás e hidrogênio é o, é o H com H, H2, né? o, o oxigênio é oxigênio com oxigênio, o 2 né? E aí de repente o hidrogênio dois hidrogênios se reúne com um oxigênio e vai dar água e aí você vai construindo os elementos químicos vão estruturando o que a gente chama de moléculas né moléculas são estruturas inteligentes que vêm do encontro de dois ou mais elementos químicos né que buscam é, buscam harmonia buscam uma estrutura cooperativa harmônica então veja que é uma coisa é, um dos aspectos que também é fundamental aqui, que vocês persigam, é o encantamento pela vida. É a gente começar a se encantar. Eu, quando falo nessas coisas, eu começo a ficar imaginando, mas, onde é que saiu essa inteligência? Onde é que saiu uma coisa tão linda dessa? Dos átomos ali, eles vão se agrupando, vão criando moléculas, daqui a pouco, né? Começa a sinfonia da vida, né? Começa a sinfonia da vida, 4,5 bilhões de anos atrás. É, uma dessas moléculas chamada aminoácido, ela aprende a se multiplicar, né? ela aprende a se dividir. Né? E aí a história da vida começa. E a vida começa, gente, 2,5 bilhões de anos do, na, na, na Terra. Quem imperou aqui foram os micróbios. Então nós temos um passado, uma origem micro, microbiana, né? que o, o, o projeto microbioma, da microbiota humana, que foi concluído aí, mais ou menos em 2008, ele veio esclarecer a importância dos micróbios na nossa vida.